E aí gente, sejam todos muito bem-vindos É o Bigodão na área E cara, eu queria poder estar aqui Vindo todo alegre, todo feliz Trazer uma notícia para vocês que ganhei uma lendária né? Ganhei o um baú lendário Eu pensei que Ia ser a minha segunda lendária, mas não foi. Por enquanto, não, cara. Eu passei muita raiva. É sério, eu nunca tinha passado tanta raiva no Clash Royale como eu passei esse final de semana. Como eu estou passando esse final de semana. Porque eu ainda não desisti desse novo desafio do baú lendário aí, 2v2. E, cara do céu, é cada gente ruim que joga comigo. Que vocês não têm noção. É Torre Inferno atrás da torre, das torres. <risos> Mano, é... Ah... Cara, eu passei tanta, mas tanta raiva nesse Clash Royale que eu senti vontade, mano. Teve horas que eu senti vontade de destacar o meu celular na parede da raiva que eu tava, Eu tive que parar de jogar por um tempo pra poder me acalmar, ficar tranquilo e pra aí sim voltar a jogar de novo. Porque tava difícil o negócio, é sério, é sério. Eu também comento algumas nubices, isso é fato, mas cara, é cada um que joga com a gente que... É, é sem explicação, é sem explicação, sabe? <risos> Mas tudo bem Só que nesse vídeo de hoje ainda nós temos uma chance de ganhar uma carta lendária Porque eu vou abrir o baú do clã E depois nós vamos jogar na batalha 2S2 Pra ver como que anda as coisas por ali Como que o pessoal tá se comportando por ali Ou seja, só um desafio que o pessoal tá cagando bonito, né? Cagando bonito, cara Oxi! <risos> Nunca ganhei nenhuma carta top no baú do clã E tem que ser hoje, tem que ser hoje Beleza? Então vamos abrir esse negócio aqui Torcendo todos por mim, vai ser agora ó, 1620 de ouro É ouro pra caramba, muito bom Bárbaros de Elite, 28 Uhul! Muito bom, gosto, tô gostando De Bárbaros de Elite, antes eu não gostava e agora Estou gostando, 6, Bola de Fogo três Mosquiteiras Bacana, Arqueiras Oxi Gome de Gelo, legal Morcegos e não vai vir lendária Bruxa É De vez em quando vem bruxa De vez em quando vem príncipe Esqueletão gigante Ai meu Deus do céu Ai super céu Super céu Super céu Hoje era é um dia pra mim não tá muito feliz Mas não tem frescura aqui com o Elby Não tem frescura Vamos jogar Batalhador gesto 2 E vai ser agora Chamei aqui uma partida rápida Vamos ver quem vai ser o meu parceiro E quem serão os nossos adversários Estamos na oficina do consultor E o meu colega é o Rang Leon Gong <risos> eu acho que é isso, né? O meu inglês é maravilhoso, cara Eu nem vi o deck que eu estava Ixi. Vou começar atacando uma água aqui Ó, o pessoal já vai... Quer ver que vai ser uma cagada pura? Quer ver que vai ser uma cagada pura? Vamos ver, vamos ver o que, que vai ser Ó, estamos treinando aqui no... <risos> no Batalha 2S2 Não, acho que por enquanto foi bacana, hein? O que, que tá travando esse negócio, mano? Não pode travar Tá meio que travando, ops, não sei se foi uma boa agora, porque a lei não foi boa coisa nenhuma Mas, beleza, beleza, beleza, vou ser obrigado a atacar os esqueletos aqui que Senão vai dar um dano do caramba, né, só pra dar uma atrasadinha Esse esqueleto eu botei realmente só pra dar aquela atrasada, né, porque eu sabia que... Mata, mata, mata, mata, isso, boa Vou ser obrigado a atacar o meu mago aqui é, por enquanto os caras nem gostaram muito na nossa torre. Isso é legal, isso é bacana. O cara, o cara que tá jogando comigo, eu não sei se ele sabe jogar tão bem, não. Eu ainda não tirei esses. Eu não tirei ainda essa. Oh! O cara atacou! Bola de fogo! Na, na torre inferno dele! Alguém me explica isso? É sério, cara, que doideira! Mano. Que doideira, é, é cada um que tá aparecendo nesse Batalha 2S2 Que eu não sei da onde que esse, essa galera tá surgindo É sério, eu não sei da onde que essa galera tá surgindo, mano Ó, seu obrigado a tacar aqui A minha mosqueteira para de travar Não sei porque tá... Ó, o cara atacou, já fez errado já o meu parceiro Tacou o veneno aonde não era pra atacar Tudo bem, vou tacar o zap aqui ó dois ap desnecessário extremamente desnecessário mas tudo bem tudo bem por enquanto nós estamos na vantagem mas não sei se isso é por enquanto só como que vai ser cara simplesmente não faço ideia vou tacar minha pequinha aqui vou tacar isso aqui só para aguentar aqui ó isso boa opa boa coisa nenhuma né vou tacar o esqueta aqui só para aguentar essa galera porque senão meu deus meu deus vou tacar aqui atrás da minha pequinha essa mosqueteira né Cara, eu, uma das coisas que eu acho mais legal de jogar esses desafios que eu estou gostando mais É o fato de poder jogar com cartas que eu nunca, sei lá, nunca joguei, sabe? Tipo, eu jogo com Bruxa Sombria direto e eu não tenho essas cartas, né? E isso é bacana, eu gosto pra poder experimentar como que é jogar com elas E eu vejo o quanto eu desejo elas <risos> Eu desejo muito elas Tá tacar o meu mago aqui Se eu tivesse P.E.K.K.A de novo ia ser bacana, né? Mas não tenho seu obrigado a atacar a peca minha Aqui, cara, faz alguma coisa Pelo amor de Deus, não deixa esse balão chegar Na nossa, não deixa, querido Fez cagada, seu cagão Cagão O cara parece que nem tá jogando mano Parece que tá tão sem Meu Deus Meu Deus, meu Deus e... Dois de vida Dois de vida Tchau, já era. Mano do céu Ah o cara aqui tá me zoando Então eu só posso ver. Hoje é um dia de... O que tá acontecendo hoje, mano? Não pode Não pode É sério, não pode Segunda batalha, né? Na 2G2 aqui Por esse vídeo maravilhoso, né? Esse vídeo... O vídeo passei raiva no... É <risos> Ó, se preparei, esse vai ser o título <risos> Ai, ai ah, por enquanto, ó, tá aqui a minha pequinha aqui O cara decidiu tacar a bruxa ali do outro lado Não sei por que ele não fez esse acompanhamento De bruxa e peca Que ia ser muito bom, mas tudo bem Vou botar aqui o mago Aqui atrás, os caras não estão jogando Nada, não jogaram nada por enquanto Deixaram a Valkyrie e a bruxa bater na torre E é isso aí, cara, olha que maravilhoso E a minha peca, tu tá indo aonde, peca? Volta, guria! Mano, que é peca? essa minha pega tá, tá super distraída, mano Oxi Ô, pequinha Ô, Pequinha, não adiantou pra nada, né? Ó, dragão Dragão Infernal chegou lá na torre Vixe Coisa bonita, hein? Ó, eu não tenho agora esqueletinhos Eu precisava de esqueletinhos, mas eu não tenho esqueletinhos E os caras estão com dois corredores Na nossa torre E isso não é legal, não é mesmo? Não é nem um pouco legal Os caras levaram uma torre nossa e os caras estão vindo com o gigante real Cara, gigante real Comenta aí embaixo, cara Se isso é verdade mesmo ou se é coisa da minha cabeça Mas é uma carta que tá saindo muito bem nesse desafio, é sério Quando os caras jogam comigo de gigante real, eu fico... Nossa, perdidaço, cara, perdidaço Não tem nada pra atacar aqui, os caras vão levar a segunda torre, nossa Ó, oh, o cara o zap no príncipe, mano Ah, é pra... Tá, tudo bem que dá pra desacelerar e tal, mas... Ai, ai, ai, ai Vai lá, Valkyria Vai, Valkyria Vai, Valkyria Os caras estão no cemitério Ferrou, ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Eu não vou mais nem me estressar, tá? Eu já desisti dessa Cara, por favor, bota alguma coisa atrás da minha pack Isso aqui é 2v2 dois, é dois Tem meu colega, tenho meu parceiro Tu tem que me ajudar, cara que que tu tá fazendo que tu não tá me ajudando a levar a torre! Meu Deus! Cara tanso! Para de ser tanso, cara tanso Mano do doce... Isso não pode ser verdade! Isso não pode ser verdade! Isso não Cara, é sério, é alguma malandragem, sei lá, a Super Saiyajin descobriu meu canal e tá abacalhando comigo. Aqui um zap lá, aquele meu zap. Adiantou de nada, mano! Que bosta, que bosta, que bosta, que bosta. Uhul! Uhul Como é bom perder, mano. Estou me sentindo um fracassado, tá? Eu não sei, eu não sei. É, é, esse é o vídeo de hoje, é o vídeo maravilhoso de hoje. Beleza. Tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Não esquece, não esquece para deixar esse meu dia muito melhor, né? Muito melhor, não né? esquece de deixar o like aqui embaixo. É muito importante que você deixe o seu like aqui embaixo e também que você se inscreva no canal, beleza? Eu prometo pra vocês que eu vou me esforçar o máximo pra tentar pegar esse baú lendário e trazer aqui pra vocês, né, esse baúzinho lendário cara, que eu estou muito empolgado pra ganhar, sei lá tronco, bruxa sombria eu não sei ainda, eu tô bem deciso de qual lendária que eu quero mas eu só sei que eu vou ganhar eu só sei que eu vou ganhar, e estou confiante disso galera, um beijo no coração de cada um e valeu!